o primeiro deles é o MVP rápido <risos> MVP para ser entrega rápida né MVP é simplesmente para entregar rápido é, isso daí é cara pegadinha da pegadinha da pegadinha né às vezes as pessoas chegam para você falando olha a nossa aplicação nosso projeto aqui é um MVP Por que, que é um MVP não é para testar negócio não é porque eu quero entregar né rápido isso não é, não justifica o MVP. Né? O MVP, você pode até pensar em, em realmente entregas rápidas, mais curtas, mas é para você testar o negócio, é para você entregar um valor antes, né? É entregar um valor rápido. É para você testar para ver se você está na direção correta, para depois você colocar é, potência. Então muitas vezes se justifica o MVP, coloca um escopo gigante no MVP, né? E já se deseja que aquilo ali tenha uma longevidade grande, que tenha todos os. Os, os atributos arquiteturais fechados. Né? Se você não tem tempo para definir uma arquitetura, um abraço, tá? Então esquece a, a, a tua arquitetura, você não vai conseguir também fazer uma definição é, legal de arquitetura né, para o teu produto. Então prazo para isso é fundamental, tá? MVPs e, e arquiteturas bem definidas, principalmente quando você tem um prazo é, zero para arquitetura, não combina, Tá? É, outra pegadinha comum aí, arquitetos que não arquitetam, né? ou seja, não tem perguntas, questionamentos, levantamentos de R.A. Se você tem um time de arquitetura que não faz isso, o que, que o time de arquitetura está fazendo lá? Está né? simplesmente trazendo é, experiência passada, e, enfim, está aplicando, repetindo a mesma coisa que eles já viram acontecer. É, é importante você olhar caso a caso, né? Afinal de contas, cada produto, cada projeto tem ali suas peculiaridades e é sim importante se fazer todo esse trabalho que a gente acabou de falar aqui, levantar RAs, entender os, os pontos, né? Então, time de arquitetura que não faz arquitetura também, é, né? E deixa ali, né? No, ou faz aquela arquitetura que ninguém segue, <risos> né? Já viu quantos vocês, vocês já viram isso? Você vai lá, faz a arquitetura, define, né? Faz um documento lindo gaveta, né? Também não adianta, tá? É, e por fim, aqui são questões de você não ponderar, né? Não catalogar débitos técnicos, né? Não conseguir é, melhorar o produto, não conseguir acompanhar a evolução do teu produto. Isso é fundamental, tá bom? Você precisa conseguir é, entender tudo o que está acontecendo com o teu produto ali, os, os problemas que você tem, os débitos técnicos que você tem. E, e débito técnico não é para ser um negócio de um dia talvez a gente resolve. Débito técnico, é um negócio que você precisa catalogar, categorizar, entender se esse débito técnico a, com a criticidade dele, para você poder priorizar isso e negociar isso depois, à medida que os projetos é, vão sendo desenvolvidos. Beleza, pessoal?